Ok, já falamos de primeira e segunda lei de Newton, falamos um pouco de referenciais inerciais e agora a gente passa a terceira Lei de Newton. O que, que a terceira lei de Newton? Do que, que trata a terceira Lei de Newton? Trata da interação entre dois ou mais corpos. Ok? Então a gente pega, a gente imagina, vamos começar com um exemplo simples, dois corpos, um corpo, um corpo dois e um corpo um aqui, ok? Primeira coisa que a gente tem que primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o que que quais são os corpos que a gente está estudando, né? Esses esses corpos aqui são os outros dois, são esses dois aqui. Então esse cara daqui é o nosso é o nosso sistema. São os corpos cujas interações estamos interessados em estudar. Uma coisa que a gente tem sempre que tem em mente né, é que nenhuma força existe de maneira isolada no universo. No seguinte sentido... Nenhuma força existe do nada. Sempre tem alguma coisa causando essa força. Okay? Sempre tem algum agente causador um, é, de uma força. Se um corpo está sentindo uma força, é porque alguma coisa está causando essa força. Okay? No caso aqui, por exemplo, os corpos 1 um e 2 podiam ser dois planetas, ou Terra e Lua, por exemplo, ou duas cargas elétricas, né? tanto faz se de, se de mesmo sinal ou sinais contrários. Mas o que nos interessa são esses dois corpos. E esses dois corpos aqui vão exercer forças um sobre o outro. Então, você tem uma força aqui você tem uma força aqui. O que a terceira lei de Newton... Ah, e aí, né? Fora do sistema, você pode ter outros objetos, outros corpos, que estejam exercendo forças sobre esses aqui. São o que a gente vai chamar de forças externas. O que, que, que, que a gente vai, vai dizer? Olha, a gente vai dizer o seguinte: a gente vai chamar essa força de F12 e essa força F12 é a força que o corpo 1 sofre pela ação do corpo 2. Por outro lado, essa força aqui a gente vai chamar de F21. E é a força que o corpo 2 sofre pela ação do corpo 1. Um, ok? Então, para deixar claro aqui, né, se a gente tem um FIJ, isso daqui é a força, força que o corpo e exerce o corpo i sofre, perdão, o corpo i sofre pela ação do corpo j. Tá? O que a terceira lei de newton nos diz é que F1,2 é igual a menos F2,1. Essa é a terceira lei de Newton. Basicamente, né, aquela coisa que a gente a, que aprende, né, que é a lei da ação e reação. Qual que é a ação e qual que é a reação? É uma coisa arbitrária. Okay? É, porque um exerce força sobre o, sobre o outro. Então, muitas vezes, é difícil a gente dizer... Ah, é esse objeto que está causando essa força como ação e o outro que está uh, exercendo a força de reação. É na verdade um pouco arbitrário mesmo. Mas o que esse cara me diz é que né, um corpo, um corpo que sofre, um corpo 1 que sofre uma força devido à interação com o corpo 2, e uma força sempre é o resultado de uma interação sempre. Okay? Um corpo 1 que, um um que sofre uma força devido a um corpo 2, vai exercer uma força sobre o corpo 2 de módulo igual, de módulo igual, mas sentido oposto ao corpo, é, a, a força que ele sofre. Okay? E a gente está acostumado a ver a, a terceira lei de Newton nessa forma, onde as forças estão agindo ao longo da mesma linha de ação, mas essa, essa forma aqui né, da lei de Newton é, é o que a gente chama de, é, de versão fraca, de, de versão fraca da, da versão forte, perdão, versão forte da lei de Newton. Ok? Então a versão forte da lei de Newton, as duas F12 e F21 agem ao longo da mesma linha, da mesma linha e une os centros de massa. dos dois corpos. Qual que é, então, a tal da versão fraca da lei de Newton? Né? Na versão fraca, as forças não precisam agir ao longo da mesma linha. Okay? Basta, a gente, basta a gente ter, por exemplo, a gente tem aqui né, um corpo, o corpo 2, a gente tem aqui o corpo 1, um, e esses caras aqui vão agir ao longo de linhas paralelas. Eles vão agir ao longo de linhas paralelas, tá ok? agir ao longo de linhas paralelas. Então esse, esse cara daqui seria F21 e esse cara daqui seria F12. F um dois, ok. É, essa é a versão fraca. Na versão fraca, F um dois e F dois um agem ao longo, agem ao longo de linhas paralelas. Mas que podem ser diferentes. Ok? Então, é, basicamente, né? É, é isso daqui. Então, o que, que, que acontece? Né? Pode ser, voltando aqui ao nosso à nossa versão, a nossa versão fraca, a nossa versão forte da, da, da lei de Newton, além das forças internas ao sistema, eu posso ter outras forças agindo sobre esse cara daqui, sobre esses, sobre esses dois corpos, força uma força externa agindo sobre o corpo 2 e uma força externa agindo sobre o corpo sobre o corpo 1. Um. Tá? posso muito bem ter isso aqui. Ok? Essas forças aqui também são resultado de interações, mas não da interação do corpo 2 com o corpo 1. Um. Elas são resultados da interação com outros corpos que estão que fora do meu sistema aqui, que eu, né, que eu coloquei dentro de uma, de uma caixinha aqui. Tá? Então, o que, que acontece? Se a gente, se a gente pegar a força resultante sobre sobre o corpo 1, a força resultante força resultante sobre o corpo, sobre o corpo 1, ela é o que A força que o corpo 1 sofre devido à interação com o corpo 2 mais a força externa agindo sobre ele. E a força resultante sobre o corpo 2 é a força que ele sofre devido à interação com o corpo 1, um, mais a força externa agindo sobre ele. Tem um sinal de vetor aqui. Então agora a gente... A gente pode pegar esse, pode pegar essas equações aqui e e dizer, olha, esse cara daqui, quem que é? A gente viu já que a força resultante é massa vezes aceleração, né? Mas a aceleração é derivada da velocidade com a massa constante. Esse cara daqui é o momento linear. Na verdade, é a derivada temporal do momento linear da minha partícula 1 então a gente tem que P1 é igual a F12 mais F1 externa e P2 é F21 mais F2 externa agora se eu definir então o momento total do meu sistema, do meu sistema de duas partículas aqui, como a soma desses dois momentos lineares individuais de cada uma das partículas, eu posso pegar esse cara daqui, derivar em relação ao tempo dos dois lados. Então, p ponto maiúsculo é igual a p1 Ponto, mais P2. Ponto, isso daqui substituo esse resultado aqui embaixo, tá? Então o que, que eu tenho? F12 mais F1 externo, mais F21 mais F2 externo. Agora, pela terceira, lei, pela terceira lei de Newton, esse cara daqui é menos F1,2. E, portanto, o momento total linear do meu sistema é simpli, fica simplesmente a soma das forças externas, porque esse cara mais esse cara daqui dão zero, e, portanto, a soma, o momento linear total do meu sistema é F1 externo mais F2 externo, que é igual à força resultante das forças externas. Ou seja, a derivada do momento linear total do meu sistema de duas partículas é a soma das forças das forças externas agindo sobre as duas partículas, tá? Elas vão se mover com um momento linear total, né, Dado por esse momento linear total, na verdade a força, isso daqui é a força é, é, é a própria força resultante externa, né? Vai ser simplesmente a força, a soma das duas forças externas agindo sobre sobre as partículas, ok? Então você vê que Nesse, que O que, que acontece? As forças, as forças internas a um sistema, se elas obedecem à terceira lei de Newton, elas simplesmente não influem na força resultante sobre o sistema como um todo. Tá? Então, você vai poder, a gente vai poder descrever o movimento do sistema de partículas como um todo, também quando a gente chegar... Na, na parte de, de centro de massa né? só através da somatória das forças externas agindo sobre cada uma das partículas do, do meu sistema. Okay? Isso me dá a seguinte isso aqui me, me, me dá o seguinte, o seguinte resultado. Se a somatória das forças externas sobre o sistema se isso daqui é igual a zero, então P ponto, o momento linear, a derivada temporal do, do momento linear total do meu sistema de partículas é zero. Quer dizer que o momento linear total do meu sistema de partículas é constante. Então, se a somatória das forças externas for igual a zero, o momento linear do, do, do meu sistema de partículas é constante. Na próxima aula a gente vai continuar falando um pouquinho mais da, da terceira lei de Newton, mas nós vamos fazer, nós vamos agora ver como é que se isso daqui vale para um sistema de várias partículas e não apenas duas agindo é, sob a ação de forças externas.